Olá, estamos com mais um programa Dicas de Saúde. Hoje nosso programa, como sempre, eu trouxe um programa muito iluminado por Deus, porque esse tema que eu procurei para entrevistar um profissional, uma profissional maravilhosa da área da endocrinologia que fala sobre a tireoide, porque muitas pessoas têm muitas dúvidas Perguntam no dia a dia para a gente sobre a tireoide. Ai será que horário que eu tomo o meu remédio para a tireoide? Será que a tireoide está me engordando? Será que ela está emagrecendo? Então, eu estou aqui com a doutora Melissa Vervanço para falar para vocês sobre a tireoide. Ela é que é médica endocrinologista aqui das nossas cidades. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Lucimara. Obrigada pelo convite. Vamos esclarecer todas essas dúvidas, não pode ficar nenhuma. Doutora, assim, é uma honra ter aqui porque assim, as pessoas conversam muito sobre a tireoide e é um, um cuidado que a gente tem que ter com o nosso corpo, porque a tireoide ela regula todo o nosso corpo, né doutora? E o que, que vem ser a tireoide para as pessoas entender? Muito bem. Então, Lucimar, assim, a tireoide é uma glândula em forma de borboleta que nós temos aqui na região do pescoço, pequenininha, mas com funções tão importantes, tão importantes, que faz dela um grande órgão que a gente tem que prestar muita atenção. Então, a tireoide ela é responsável por produzir dois hormônios, o T3 e o T4, e esses hormônios fazem a regulação de todo o metabolismo do nosso corpo. Tudo, desde o fio de cabelo, a unha, a pele, o intestino, o coração, o cérebro, todo mundo dentro do nosso corpo, todas as nossas células precisam do hormônio da tireoide para funcionar adequadamente. Então, ela é bem importante, a gente precisa ficar de olho nela e cuidar dela direitinho. Com certeza, é, é quem tem, tem o controle da tireoide está com o seu corpo em dia, né, doutora? É um primeiro grande passo, Exato. tem bastante coisa para fazer, mas é tireoide é importante. Doutora... Ah, a pessoa, ela fez lá o exame da tireoide, né, e aí ela fica toda preocupada, né, ah, minha tireoide deu alterada. Tireoide tem cura, doutora? Então, Simara, depende do qual problema de tireoide nós estamos falando. Então, existem as causas mais comuns de transtorno de tireoide, eu vou falar um pouquinho de cada uma e aí a gente fala se tem cura ou não. Uhum. Então, uma delas é a mais prevalente, o que a gente mais encontra no consultório é o hipotireoidismo, que é a falta de hormônio da tireoide. É quando a tireoide está deficiente na produção do hormônio. É uma doença que, na maior parte das vezes, não vai ter cura. Vai precisar um tratamento a longo prazo com a reposição do hormônio da tireoide. Tem outras situações que são de hipertireoidismo, que é quando tem excesso de hormônio da tireoide. Nessas situações, em alguns casos, pode reverter, em outros não. Existem alguns tratamentos que a gente faz por longos períodos, às vezes o resto da vida. Existem alguns tratamentos que a gente consegue fazer e resolver o problema e daí não precisa mais tratar. Sim. Então depende do qual é o problema exatamente. E existem outras alterações da tireoide que são os nódulos ou o bócio, que é quando aumenta o volume, fica com aquele pescoço que antigamente chamavam de papo, né? Sim. chamamos de bócio. São situações que, às vezes, podem ser necessárias biópsias ou cirurgia para o tratamento definitivo. Então, se tem cura ou não, depende de qual é o transtorno. Né? Mas tireoide, todo mundo tem. Eventualmente, temos problemas na tireoide e que daí precisam do tratamento. Doutora, aí as, as pessoas ah, perguntam qual é o nome do hormônio da tireoide e qual o valor normal de uma tireoide normal, doutora? Uhum. Então, assim, os hormônios de tireoide são os que a tireoide produz são dois, o T3 e o T4. E existe um outro hormônio que a gente sempre avalia quando vai é, estudar a função da tireoide que é o TSH. O TSH não é a tireoide que produz, na verdade ele é produzido por uma regiãozinha que a gente tem lá no cérebro chamada hipófise, uma glândula que é a glândula mãe do nosso corpo. Ela produz o TSH que é o hormônio estimulante da tireoide, então é ela que manda a tireoide trabalhar. Né? Se tem bastante TSH, a tireoide trabalha, tende a trabalhar mais, se tem pouco, trabalha menos. Mas se tem muito hormônio de tireoide, o TSH baixa para fazer a tireoide segurar a produção de hormônio um pouquinho. Então, eles estão sempre assim em equilíbrio. Né? Um valor normal de TSH, ele depende da referência de laboratório, pode mudar um pouquinho de um laboratório para outro. Mas ele fica em torno aí de... Entre 1, 0,6, 0,7, 1 até 4,5, 5, 5,2, aí depende do paciente e do laboratório. Esses são os valores normais de TSH, mas esses valores eles são sempre individualizados para cada um, porque para algumas pessoas 4 é bom, para outras pessoas 4 é muito, né? Então depende de quem a gente está falando, mas em geral valores normais de TSH estão entre 1 e 5. Então, isso é, é bom para as pessoas né, entenderem isso. Doutora, é, a senhora falou na hipotireoide, que é abaixo, e hiper é alta, uhum. né? Vamos falar um pouquinho o que, que é hipertireoide, doutora? O que, que ela pode causar para uhum. as pessoas? É. Então, o hipertireoidismo é quando a tireoide está trabalhando a mais do que deveria. Então, existe nesse, nessa situação um excesso de hormônios de tireoide circulantes no sangue. Como a tireoide regula todo o nosso metabolismo, se eu tenho hormônio de tireoide a mais, eu tenho todo o metabolismo acelerado. Então é aquele paciente que está muito agitado, elétrico, sabe assim que não, não segura, não consegue ficar quieto, não para, tem insônia, está irritado. Intestino, às vezes, acelera também, pode evacuar várias vezes ao dia. O paciente tem tremor, fica com o coração acelerado, taquicárdico, pode fazer picos de pressão arterial, emagrece, emagrece bastante sem querer. Não é aquela coisa assim, ah, fechei a boca, emagreci um pouquinho. Não, o paciente tem fome, come, come, come e emagrece. Às vezes é o sonho da pessoa, né, comer e emagrecer, mas <risos> nesse caso é um problema, não é saudável, né, traz uma, uma porção de riscos, né, não pode ficar dessa forma. Então, o hipertireoidismo é isso, é quando o excesso de hormônio traz sintomas de metabolismo acelerado. E aí, doutora, falando, falamos do hipertireoidismo e da, do hipotireoidismo. Então, aí o hipotireoidismo é bem o contrário do que eu acabei de falar. Como tem falta de hormônio da tireoide no hipotireoidismo, a gente fica, nesse caso, com o metabolismo todo regulado para baixo. Então aquele paciente mais sonolento, parece que tem uma preguiça crônica, mas não é preguiça, é uma, realmente uma falta de energia, uma falta de ânimo para fazer as coisas. Muitas vezes se confundem com depressão, né? Então é um diagnóstico diferencial que precisa ser feito no paciente com sintomas de depressão. Sempre dá uma olhadinha no hormônio de tireoide para ver se não é um hipotireoidismo, porque confunde bastante. Esse paciente, ele também fica com a pele ressecada, fica inchado, o intestino, ao contrário do hiper que acelera, no hipotiroidismo ele fica lento, preguiçoso, demora para fazer as evacuações e pode aumentar o volume da glândula tireoidiana também, fazer um pequeno bócio, assim como no hipertireoidismo também pode, no hipo também pode fazer. Então, é assim, eu, eu digo para os pacientes, às vezes, assim, que quando está com hipotireoidismo, a sensação que o paciente tem é que ele está com o freio de mão puxado. Ele quer andar e não consegue, sabe? Então, fica Entendi. tudo regulado para baixo. A frequência cardíaca também pode baixar, pode fazer as pressões sistólica e diastólica. Quando a gente mede a pressão, tem a alta e a baixa. Quando elas estão se encontrando, todo mundo fala que não é bom, né? No hipotireoidismo, elas tendem a se encontrar, né? Faz a convergência das pressões. Então... então são coisas importantes e, e a são serem pistas, observadas, são né, pistas doutora? que se forem percebidas, às vezes vale a pena dar uma olhadinha como é que tá essa tireoide. Uma regulação da tireoide do organismo muda toda uma vida, né? É, parece que quem trata renasce, né? sabe? Exatamente. Doutora, é, a tireoide, ela é grave, assim, as pessoas, né, têm sempre essa dúvida, ai ah, meu Deus, eu tenho hipotireoide, eu tenho hipertireoidismo tal, é grave, não é? Como seria isso? Assim, quando está bem tratado, quando está sendo acompanhado com a medicação adequada, mantendo os níveis em, em valores normais dos hormônios, você leva uma vida absolutamente normal, sem sintoma nenhum. Isso é importante, porque todos esses sintomas que eu falei é quando tem o excesso ou a falta de hormônio sem tratamento. À medida que você trata, esses sintomas vão embora e o paciente fica bem, normal, como alguém que não tem problema de tireoide. Mas existem situações, por exemplo, de um paciente que não sabe que tem o diagnóstico ou que sabe mas não trata ou não trata adequadamente. Então assim, o ele pode evoluir com uma forma grave que chama coma mixedematoso que pode inclusive levar ao coma, o paciente internar em UTI. E na situação de hipertireoidismo existe uma situação grave também que é uma complicação do hipertireoidismo quando não tratado que é a crise tireotóxica, que é uma tempestade de hormônio tireoidiano fazendo arritmia cardíaca, eventualmente até uma parada cardíaca, né, em picos de pressão muito elevados e podendo causar um AVC em decorrência da elevação da pressão. Né? Então são complicações do tratamento que não foi feito ou que foi feito inadequadamente. E existem outras situações aí menos não. comuns, mas que geram preocupação também, Eventualmente, um nódulo de tireoide que tem um risco pequeno, mas tem um pequeno risco de ser um câncer de tireoide. E aí quando a gente fala câncer, automaticamente a gente pensa que é grave, né? É um dos cânceres mais leves, se isso pode ser dito, né? Mas é um câncer que tem uma boa resposta ao tratamento, faz a cirurgia e a taxa de cura é muito alta. Não precisa fazer quimioterapia na grande maioria das vezes, radioterapia também não. Né? Então é um câncer com altas taxas de cura, mas que é um diagnóstico que ninguém quer ter, né? Então Exatamente. Pode ser grave se não tratado. Com né? certeza. Doutora... É... Falando ainda sobre a tireoide, mulheres aí que estão na pré-menopausa, entrando na menopausa, uhum. como seria isso o cuidado da tireoide? Sabe, Lucimara, que existe uma faixa etária onde as doenças de tireoide são mais comuns. Primeiro, elas são disparadamente mais comuns em mulheres. Existe uma taxa de um homem para cada 10 mulheres com doença de tireoide, então tem dez vezes mais mulheres com problemas de tireoide do que os homens. Então, já é por aí, a gente já, já sabe que... Já tem é uma criança. base, com certeza. E o pico de incidência do hipotireoidismo é entre 40 e 50 anos. Então, é, coincide né, com a fase que a mulher está entrando na menopausa. Mas o hormônio da tireoide, ele não tem uma relação direta com os hormônios da menopausa. São hormônios produzidos por glândulas diferentes. Às vezes a gente fala hormônio e todo mundo acha que é a mesma coisa. Reposição hormonal, todo mundo pensa que é só da menopausa, né? Mas não, a gente tem o hormônio da tireoide, produzido pela tireoide, a gente tem o hormônio lá da menopausa, que são os hormônios sexuais, que na mulher são produzidos pelos ovários e no homem pelos testículos. Né? Então são hormônios diferentes com funções distintas. E na menopausa, a mulher tem uma queda dos hormônios ovarianos, né? que é diferente dos transtornos dos hormônios da tireoide. Mas, às vezes, acontecem juntos e aí confunde bastante. Tem uma outra fase da vida que é muito importante, Lu, que eu falei que não queria esquecer, uhum. que é a questão do hipotireoidismo na gestação ou nas mulheres que estão tentando engravidar. É, lembra que eu disse que pode ser que 4 seja normal para uma pessoa, mas para outra Sim. não? Uhum. Na gestante, por exemplo, 4 de TSH é alto. A gente precisa regular os hormônios de tireoide e deixar em valores mais baixinhos. Então, para as mulheres que pensam em engravidar, que estão se programando ou que já se descobriram gestantes, dá uma olhadinha na função de tireoide. Porque tem sido cada vez mais comum a gente encontrar transtornos, no cimara. A gente não sabe muito bem porquê. Existem algumas hipóteses. Pode ser que a gente está avaliando mais, está pedindo mais exames, os pacientes estão mais atentos, os médicos também, então a gente está dando mais diagnóstico, mas existe uma forte suspeita de que o estilo de vida que levamos atualmente é que está nos adoecendo mais da tireoide. A tireoide ela é uma glândula muito sensível a tudo que for químico, Sabe assim? Então, corantes, adoçantes artificiais, conservantes de alimentos, edulcorantes, tudo isso que é adicionado hoje no nosso dia a dia, né, para facilitar a nossa vida, pode ter algumas consequências: agrotóxicos, herbicidas, tudo que é química, né. A nossa tireoide não gosta e ela pode adoecer quando o, o estímulo, a, a exposição a esses agentes é muito alta. Por sabe? isso que é bem importante né, é, a gente cuidar com a nossa alimentação, né, doutora? Quanto mais natural, melhor, né, Lucimara? É, se a gente puder escolher um alimento mais natural, uma galinha mais caipira, uma verdurinha que você plantou no teu quintal ou pegou do vizinho, ou se você tem acesso ao produto orgânico, a gente não consegue se isolar do mundo sem aditivos químicos, mas se a gente puder reduzir um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com certeza, nosso o nosso corpo agradece, agradece, né? Agradece. Doutora, o que a tireoide descontrolada pode fazer em uma pessoa, você já me contou, né? Mas uma pessoa idosa, né, com uma tireoide descontrolada. Uhum, bem pensado, Lucimara. O paciente idoso, ele é muito mais sensível às variações de hormônios, né? Então, acontece naturalmente, isso é fisiológico, com o avançar da idade, a gente vai tendo níveis de hormônios tireoidianos um pouquinho menores. O nosso TSH ele sobe um pouquinho, os níveis de T3 e de T4 se mantém com TSH um pouquinho mais alto e isso é fisiológico, isso é natural. Então quando a gente olha para o paciente mais idoso, aqueles números da normalidade já são um pouquinho diferentes. Mas o paciente, em especial o paciente idoso com doenças cardíacas, é aquele que a gente tem que dar mais atenção. Porque os desequilíbrios dos hormônios de tireoide predispõem a descompensação cardíaca. E se é um paciente mais frágil que já tem uma doença cardíaca, a gente tem que dar mais atenção. Então, tireoide e coração tem uma relação bastante íntima. Então, né? por isso que é bem importante estar sempre atentos aí, ver algum sintoma, procurar ajuda médica, né, é, doutora? Nem sempre uma palpitação é ansiedade, né? Nem sempre uma tristeza é depressão. Então, assim... Preste atenção nos sinais, vê se não tem mais alguma coisinha. Quando vai ao médico, se não consegue lembrar na hora, fica nervoso na consulta, anota num papelzinho antes tudo o que você estava sentindo nos últimos tempos, né? Que te geraram dúvida, que te causaram essa angústia. E conversa tudo, porque às vezes é montando essas pecinhas do quebra-cabeça que a gente pensa no diagnóstico. Exatamente. Né? Doutora, é, por que, que a pessoa com tireoide pode... Engordar, né? <risos> emagrecer. É. Às vezes, Às vezes a gente tem umas... Lu, assim, ó, hormônios de tireoide controlam o metabolismo. Então, se eu tenho o hormônio de tireoide faltando, eu tô com o meu metabolismo mais lento. Então, fica realmente mais difícil emagrecer. Pode ser que o paciente engorde um pouquinho, dois, três quilos, especialmente por conta de edema, de inchaço, né? Que aí a falta do hormônio faz a gente inchar. Mas não faz ganhar 10, 15, 20 quilos. Né? Então, às vezes, o paciente está bem acima do peso e vem na consulta dizendo que a culpa é da tireoide. E não, não é a tireoide? É sim, né? Ela pode estar atrapalhando, sim, um processo de emagrecimento. É muito mais difícil emagrecer, mesmo que você faça tudo certinho, se você está com a tireoide descontrolada. Né? Então ela atrapalha mesmo, mas ela engorda um pouquinho, não muito. Já o hipertireoidismo, que quando tem o excesso do hormônio da tireoide, aí pode emagrecer bastante. Tem pacientes que perdem 10, 15, 20 quilos em poucos meses por causa dessa tireoide alta, né o hipertireoidismo. Então, sim, interfere no peso. Quando é para emagrecer, emagrece muito. Quando é para engordar, engorda um pouquinho. Doutora, assim, na alimentação, tem alguns cuidados, né, que aquela pessoa com a tireoide alterada ou que já faz o tratamento para a tireoide precisa cuidar? Uhum. De um modo geral, assim, Lucimara, é uma alimentação saudável, como deve ser para todo mundo. Né? O fato de ter uma doença da tireoide não limita ou não obriga a pessoa a comer nada diferente. É, o que se propõe é uma dieta Bast com bastante legumes, verduras, saladas, um prato bem colorido, com uma proteína de origem animal, de preferência magra, né? com, com os grãos integrais, sempre que você for consumir algo derivado das farinhas, preferir os integrais. Então, isso é uma alimentação saudável. E é o que se propõe para todo mundo, inclusive para quem tem doenças de tireoide. Existem aí algumas linhas de trabalho que propõem e ah, quem tem doença de tireoide não pode comer brócolis, não, come, não pode comer couve-flor, que são as brássicas. Isso não é bem verdade. Tá? Foram estudos em ratos que avaliaram algumas coisas que tem nos ratos, mas que a gente não tem. Então, não dá para eu transferir aquela verdade do estudo em ratos para humanos. né Então, pode comer seu brócolis, sim. É bom para a saúde, né? E, e assim como o brócolis, qualquer outro legume, verdura, salada, é importante que a gente Doutora, coma bem. Doutora, falando sobre a tireoide, é, queria que você contasse um pouquinho. Em criança, aí esse descontrole da tireoide, Muito algo bom. importante, uma dica assim para os pais estarem atentos a isso. Lucimar é tão importante que no teste do pezinho é feito o teste de tireoide. Né? Sabe aquele exame do pezinho que Sim. a gente faz na maternidade, o nenê não pode de alta sem fazer, ou ele faz no posto de saúde alguns dias depois? Então, esse, um dos testes que é obrigatório no teste do pezinho é o exame de TSH, que é o exame da tireoide. Porque é tão importante que se o paciente ali que acabou de nascer não receber o tratamento adequado, ele não vai crescer adequadamente, ele tem restrição de crescimento em estatura, ficar não, pode fazer retardo mental. Ele desenvolve uma condição que a gente chama de cretivismo. Né? Então é retardo mental, baixa estatura e, e comprometimento da qualidade de vida. Né? Então, é tão importante que está no teste do pezinho e todo mundo faz. Então, todo mundo aqui já fez alguma vez um teste de tireoide, pelo menos no teste do pezinho, né? Exatamente. E as doenças da tireoide podem acontecer em crianças também. É bem menos comum, como eu disse, ela é mais comum em mulheres adultas, mas pode acontecer, pode acontecer. Então, nas crianças, a primeira coisa que chamaria atenção para a gente pensar nisso em caso de hipotiroidismo, é aquela, aquela criança que ia bem na escola e agora perdeu o rendimento, de, é, de repente está assim, com sono, não consegue fazer as atividades que costumava fazer, está mais quietinha num canto, é, reduziu a velocidade de crescimento. Então, quando a gente olha na caderneta da criança que ela curva e vai acompanhando o crescimento, né, ela cai na curva, perde a velocidade de crescimento. Isso são sinais que podem ser... Deficiência de hormônio da tireoide, então tem que olhar. E o hipertireoidismo são os mesmos sinais, né? Agitação, tremor, perda de peso é, não intencional, assim, não por dieta, não por cuidados, Sim. né? Mas é bem menos comum em crianças. Doutora, eu queria que você deixasse aí uma dica bem importante, né? Para os nossos é, seguidores aí do programa Dicas de Saúde sobre a tireoide, porque é um <risos> tema que eu adorei ouvir e eu tenho certeza. São coisas que as pessoas que me perguntam como enfermeira, então sei que eu aprendi um monte já para estar tá explicando para Ótimo, as pessoas. queria a informação. Exatamente, né? então eu queria que você desse uma dica para os nossos seguidores aí, doutora. Lucimar, então acho que quando a gente fala em saúde, em geral, tem alguns pilares que são os mais importantes e na tireoide não é diferente. Então, se você quer ter uma tireoide saudável, coma saudável, coma comida de verdade, deixa o lanche para de vez em quando, refrigerante para matar uma vontade. No dia a dia, tem uma alimentação mais natural. Eu costumo dizer assim, ó, coma bicho e planta, se você não tem nenhuma restrição, se você não é vegano, vegetariano, enfim, né? Mas de um modo geral, assim, comida de verdade. Faça atividade física. O exercício também é importante para o bom funcionamento da tireoide. Tenha uma boa noite de sono sempre que possível. Vai dormir cedo, até às 10, 11 da noite. Acorda cedinho, 5, 6 da manhã. Se expõe ao sol. Pega um pouquinho de sol na pele. Faz o que as nossas avós mandavam fazer, né? Come comida, bebe água, dorme cedo, vai pro sol brincar, né? Essa, Essa é são... a melhor dica, né, doutora? É para tireoide, mas é para saúde como um todo. Exatamente. Doutora eu adorei essa entrevista, foi muito bom tê-la aqui no nosso programa Dicas de Saúde. Deixem aberto um outro tema para você vir falar aí conosco, tá? Muito obrigada, Deus te abençoe e continue sendo essa profissional maravilhosa, Sim. que eu sei que tem ajudado muitas pessoas aqui em nossas cidades. Eu que agradeço, Lucimara, estou sempre à disposição para o que você precisar. Obrigada, doutora. Nosso programa chega ao final com mais uma dica muito especial, muito iluminada por Deus para você, seguidor do programa Dicas de Saúde. Um beijo, um abraço e até a semana que vem. Um coraçãozinho para vocês.